Estamos orbitando o planeta Terra, senhor! Ótimo! Já avistou algo peculiar ou interessante? Vaca! Vaca! Vaca! Vaca! Vaca! vaca. vaca. Eita! Olha só! O que? Outra vaca! Cara, não quero abduzir outra vaca Já temos vacas demais em nosso estoque E a única coisa que elas fazem é dar leite e Espera, achei algo diferente O que? Olha ali um ser humano Ele está fazendo algo Espera, o que é aquilo que ele está fazendo? Fazendo sexo com uma vaca Vamos embora daqui, por favor Dessa vez fizemos um Y